Cinco dicas de exercício para a barriga. Presta atenção, vem comigo, sou o professor Emílio Júnior. Primeira coisa, vai abrir seus pés à largura do seu quadril e vai fazer o seguinte. Braço direito, nesta posição, ombro de 90 graus, perna esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mudou, lado oposto, vem comigo. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis. Essa foi a primeira dica. A segunda dica para não deixar esfriar. Vai colocar suas duas mãos assim atrás da sua cabeça. Projeta o peitoral à frente. Abra suas pernas mais largas do que a largura do quadril. Vai fazer um agachamento prisioneiro. Subir. Flexiona para o lado direito. Faz um agachamento prisioneiro. Subiu. Lado esquerdo. Comigo. Um. Vai. Dois. Vem três, isso, quatro, mais uma, cinco, para finalizar, seis, isso. Vamos ao terceiro exercício que você pode fazer em casa para trabalhar bem a região do seu abdômen. Ambas as mãos entrelaçadas dessa forma. Põe, posiciona suas pernas mais largas do que a largura do seu quadril, ambos os braços à frente, eleva, desce, volta. Desce. volta vamos lá três isso quatro isso cinco mais um 6. pegou mais esses três vamos ao quarto exercício para fazer abdominal em pé para você conseguir ó, ter teu abdômen bem durinho e tirar essa flacidez aliado a uma dieta Presta atenção vai fazer o seguinte perna direita atrás esquerda na frente Entrelaça os dedos dessa forma, assim, mãozinha aqui em cima e faz esse movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virou para o lado oposto e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um exercício agora para você fechar com chave de ouro esse treinamento. Presta atenção. Abra suas pernas, a largura dos seus ombros, entrelace os seus dedos atrás da cabeça, dessa forma, projetando seu peitoral à frente. Flexione seu tronco para o lado direito. Isso, desce o máximo que você puder. Vai, vai, vai. Isso, para no centro. Um, dois, três. Para o lado oposto. Um, dois, é para doer, se não doer, sem dor, sem ganho. Mas lembre-se, gostou dessa dica de treinamento, então vai lá nos comentários e coloca sim. Participa do meu grupo aberto do WhatsApp. Você vai gostar e ainda ganha um cardápio lá para ganho de massa magra. Um cardápio simples, mas também não vai substituir a sua vida ao seu médico ou nutricionista. Sou o professor Emílio Júnior. se inscreva, toca aí no sininho e fui!